Você aí já pensou você comprar 40 dólares em um token e poder ganhar até 100 mil dólares por isso? Exatamente isso pode acontecer no projeto que eu vou mostrar para vocês agora, então deixa o like e vamos lá! Então primeiramente aqui a gente tem o Telegram do projeto, o nome do projeto é The Last Ape Stand e ele é um projeto na Binance Smart Chain, ou seja, na rede BSC, que causará um efeito psicológico para criar uma pressão de compra infinita. Eu vou explicar para vocês como funciona essa pressão de compra deles, tá? A abreviação do projeto é LAS, né? L-A-S, e a gente vai conferir tudo, tá? Lembrando que o link aí do Telegram, das redes sociais, está tudo na descrição, todos os links necessários para você se aprofundar no projeto. E enfim, para iniciar aqui, vocês já podem ver, né? Primeiro ponto aqui, o gráfico do projeto. A gente vê aqui o um market cap de 3 milhões de dólares, e aqui a gente vê que tem uma clara tendência de alta, tá? Eu não sou o melhor especialista gráfico, eu sugiro todo mundo. Mundo, fazer a própria análise, mas obviamente aqui tá uma tendência de alta. Então, assim, vem crescendo muito bem, tá? E isso, cara, faz pouco tempo que lançou o projeto, tá? Dia 21 de abril aqui, né? Então, poucos dias de projeto e tá nessa subida. Por quê? Porque, como eles falaram ali, tem uma pressão de compra. E isso tem a ver com o prêmio lá que eu falei para vocês no começo do vídeo. Então vocês vão entender por que, que esse projeto realmente eu tô achando ele muito promissor, tá? Assim, não tem como prever o futuro, né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro, não é uma dica de investimento, não é uma recomendação de compra. Você tem que fazer sempre sua análise, mas assim, olhando o gráfico tá muito bonito, né? Bem legal a subida aí. Então enfim, aqui a gente tá no site do projeto e aqui vocês vão entender essa questão de prêmio e essa relação do prêmio que eles dão aí por você ser holder do projeto com as compras que a galera faz no token. Então aqui tem um jackpot. O que seria jackpot? Jackpot seria como se fosse um prêmio tá? Atualmente esse prêmio tá em 60 mil dólares, o máximo que pode ter de prêmio é 100 mil dólares, e aqui tem o um contrato, tá? Sempre pega o um contrato no um site oficial para não cair em scam, e aqui vocês vão entender como funciona. Então aqui tem a interface deles para você fazer a troca, né? Dos tokens e tudo mais, você conecta a sua carteira, e aqui também você pode clicar e tá comprando pela PancakeSwap, tá? Então basicamente um lasa aí tá 36 centavos de dólar, bem baratinho. Então basicamente vamos lá, tipo assim ó, 2% de cada pessoa que comprar e 5% de cada venda é convertido em BNB e enviado para esse jackpot. Ou seja, toda vez que alguém compra o token ou alguém vende, vai ali para um prêmio, tá? Vai, tipo, sendo juntado uma parte dessa compra e venda e vai juntar num prêmio. E esse prêmio, vocês vão entender, ó. Se não houver compra no valor de pelo menos 0,1 BNB em 10 minutos, o último comprador recebe 50% do jackpot transferido diretamente para sua carteira pessoal. Ou seja, você comprou ali esse token igual eu mostrei para você, né? E basicamente passa 10 minutos, ninguém comprou nada, né? Ninguém comprou pelo menos 0,1, abaixo de 0,1, então, basicamente, você vai ganhar 50% de tudo de tudo que veio atrás acumulado, tá? Ou seja, se tinha lá, tipo, 100 mil dólares acumulado, você ganha 50%. Ou se tinha lá 200 mil dólares, você ganha, você ganha tipo, 100 mil. Então, assim, mano, depende, né? Às vezes pode ter mil lá acumulado, você ganha 500. Então, então, assim, imagina, você compra de madrugada. Dá até pra testar aí, né? Você compra no meio da madrugada, se em 10 minutos ninguém comprar depois de você, você ganha um jackpot, um prêmio por isso, cara. Isso eu achei bem legal, porque você pode comprar valores pequenininho ali você pode acabar ganhando, Entendeu? E galera, pelo que eu vi ali na tendência dos compradores ali, parece que o mínimo realmente pra você comprar é 0,1 BNB, que dá 40 dólares. Então tipo, cara, você investe só 40 e pode ganhar 100 mil, ou você pode investir menos ali, comprar fracionadinho ali e simplesmente deixar valorizar, né? Porque tem uma tendência compradora. Então por isso que vocês viram o gráfico crescendo tanto, porque, igual eles falam, isso cria uma pressão de compra constante, pois vários investidores tentam ganhar o um jackpot. Então, tipo, a pessoa quer ganhar, aí você compra. Aí outra pessoa, não, não vou deixar ele ganhar, não vou deixar ele ser o último, vou comprar também. E aí eu, a outra pessoa pensa a mesma coisa, ah, não vou deixar ele ganhar também, e vai sempre alguém comprando tentando ganhar, então o projeto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até mano, até ir, tá ligado? E vai acumulando prêmio, e quanto mais pessoas entrar, maior o prêmio fica, e o último que comprar se ninguém mais conseguir comprar, né, o último que comprar ali, né, tipo o projeto as pessoas tá esperando, tá esperando, né? alguém compra e acaba ganhando o prêmio e ao mesmo tempo, se você comprou e não ganhou por exemplo, né, você não foi o último, mas você pode ver o investimento aumentar à medida que novas compras vêm, tá? Então tem essa questão também que eles foram muito legal eu achei essa cara realmente muito boa porque beleza as pessoas vão comprando para tentar ser o último e pegar o prêmio mas isso se você não for o último pelo menos o token vai valorizando porque mais pessoas vão comprando tentando ser o último e cara mesmo que você não for o último aqui eu né aqui tá o último aqui você tá aqui você não foi o último mas o token tá subindo tá e ainda por cima tem um bot no telegram que anuncia constantemente quando dá 10 minutos e mostra quem que ganhou então ainda tem como eles comprovar, né, quem realmente ganhou, que eles realmente estão pagando, que a cada 10 minutos no Telegram mostra quem ganhou o jackpot, né, os prêmios todos. Além disso, eles têm um sistema que, assim, cada jackpot tem que ter um limite, porque senão ia ter um crescimento ilimitado, onde nunca fosse matematicamente ganho, tá? Então eles corrigem esse problema, definindo o um máximo de 100 mil dólares, por isso que eu falei pra vocês que o máximo de prêmio é 100 mil dólares, e se ninguém ganhar, né, 100 mil dólares, ocorre um saque forçado, então eles forçam esse saque, tá? Por quê? Porque basicamente eles vão recomprar metade do jackpot em uma uma única transação que chamam de The Big Bang. Então a antecipação do Big Bang pode levar um FOMO ainda maior, pois o prêmio de um toque aumentará fortemente após o Big Bang, ao mesmo tempo com um grande volume transacional. Então eles ainda tem esse sistema aqui, cara, que faz dar um boom aí no projeto do nada, tá? Aqui o toque nome que vocês podem ver aqui na compra, 1% liquidez, 2% marketing, 2% equipe e 2% vai pro jackpot, tá? Já na venda, 1% liquidez, 5% marketing, 2% equipe e 5% vai pro jackpot. E aqui fala do jackpot, né? Só para resumir, se por 10 minutos não uma compra de aproximadamente 0,1 BNB em LAS, tá? 55,55% ,55 da carteira vai ser sacada, então tanto o BNB no contrato quanto os tokens LAS, que ainda não foram convertidos em BNB, são levados em consideração para o saque, 90% do último saque vai para o último comprador e 10% para impulsionar o projeto por meio de marketing ou de recompras. Ou seja, cara, tipo assim, além de dar 90% em prêmio, né, para o último comprador, eles ainda pegam uma parte para reinvestir no projeto, o projeto continuar crescendo, continuar estável e também fazem marketing, né, tipo, no YouTube, no Google, enfim. E além desse projeto, é bem legal por causa dessa questão do jackpot. Ainda tem mais algumas coisas aqui em depth, tá? Então tem um painel do jackpot, né, dos prêmios e o stake. Então vocês estão vendo aqui mostra, né, que o jackpot atualmente, ou seja, o prêmio, tá em 75 mil dólares. Tem 4 minutos e 58 segundos aí agora, né? Aí ó, 5 minutos, tá? para poder acontecer, né? Ou seja, a cada 10 minutos, se ninguém entrar aqui, vai ser esse prêmio que o último vai ganhar. Basicamente é isso, tá Que mostra inclusive quem foi o último aqui a ter comprado, tá? Então sempre vai ter novas pessoas tentando comprar. E aqui tem a parte do stake também, né? Se você não quiser ficar comprando toda hora para ser o último comprador, se você acredita só que novas pessoas vão sempre comprar, o token vai valorizar igual a gente viu na Pocoin, você pode deixar seus tokens em stake e eles vão estar sendo valorizados, né? Você vai ganhando recompensa só de deixar os tokens parados. Então pode ser uma ótima oportunidade também, porque você vai ganhar recompensa de stake e ainda, cara, eu acredito que pode valorizar mais esse gráfico, pode subir mais, né? Obviamente, é especulativo, mas, cara, se subir mais ainda, suas moedas ali vai estar em stake, você vai ganhar, depois de um tempo você pode sacar, né? Aqui vocês podem ver, realmente, tem muita força compradora, realmente, a estratégia deles dando certo, olha só quantos verdinhos aqui, muito mais verdinho do que vermelhinho. Cara, é muito legal isso. E ainda por cima aqui, ó, galera, o contrato verificado pela Solid prof, tá? Então, auditado aqui tá? No dia 7 de abril, também a equipe tá com KYC, então tá tudo certinho aqui, obviamente você pode fazer sua análise mais profunda do contrato e tudo mais, é uma coisa que eu não sou tão especialista, então sempre você tem que fazer sua análise, afinal é o seu dinheiro, então você faz a análise profunda, tá? Faz o seu estudo. Mas galera, é isso aí, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? para finalizar eu tenho que deixar claro que não é uma dica de investimento, mas eu achei muito legal esse projeto por isso que eu trouxe para vocês, tá? Porque você compra um token, você pode ganhar um prêmio se você for o último a comprar ali no intervalo de 10 minutos, você sendo o último você pode ganhar ganhar um prêmio, e cara, mesmo se você não ganhar um prêmio, novas pessoas estão comprando esse token e vão fazendo ele valorizar, então cara ou você ganha ali o prêmio total por ser o último comprador em 10 minutos ou você ganha ali na valorização porque novas pessoas vão estar tá sempre comprando então essa aqui é a teoria aí, e cara espero que continue dando certo esse projeto que é bem legal, bem diferenciado, nunca tinha visto isso e achei promissor, tá? Obviamente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro se vai continuar sendo estável essa economia que eles fizeram, mas eu achei muito legal comenta a sua opinião aí também, beleza? Mas é isso, vou ficando por aqui. Valeu, até mais!